Fala galera, Miller na área e hoje a gente vai falar sobre os top 10 jogos da blockchain. Bom, vamos lá. Primeiramente, o jogo que tem o maior mercado do mercado, ou seja, o maior volume de dinheiro rodando nele, é o famoso e mais conhecido Axie Infinity. É muito importante vocês entenderem que para entrar no Axie Infinity é necessário ter 3 NFTs. Só com essas três NFTs que você será capaz de finalmente monetizar no joguinho. Mas além do Axie Infinity, existem diversas outras oportunidades de lucro dentro desse mundo. Assim como vocês podem ver na foto, tem nove outros jogos que estão dando o que falar. Bomb Crypto é um dos projetos mais consolidados do mercado. Apesar de ter uma vida muito curta, ele já provou que veio para ficar. E a galera que está entrando nele está tendo resultados absurdos. Outro projeto muito interessante também, que quero que vocês fiquem de olho, é o CryptoMines. Muitas pessoas estão entrando e a moeda não para de subir, galerinha. Isso mesmo, a moeda tá, saiu dos 150 dólares e hoje ela já rompeu os 270 dólares. Isso mesmo, galera, em menos de dois meses de projeto a galera já quase dobrou o investimento sem considerar o rendimento das suas NFTs. Ou seja, esse mercado, galera, é um universo de oportunidades. Não deixem de ficar por dentro, entrem no nosso canal do Telegram, do Discord, e esteja sempre recebendo as novidades. Estamos aqui, qualquer dúvida é só entrar em contato. Pode ficar tranquilo que você não está sozinho nessa caminhada. E o mais importante... Não deixe a oportunidade passar. Essa é uma oportunidade única na vida dos gamers, porque finalmente você pode sim ganhar a vida jogando. E é isso, galerinha. Vejo vocês no próximo vídeo.